Eu estou aqui no sítio São Francisco. Nós estamos aqui para entrevistar o senhor Valdenor Vicente Ferreira. Ele já mora aqui quase 30 anos, né, seu Valdenor? É. E também a gente vai bater um papo aqui com o nosso amigo, que é filho aqui do seu Valdenor, que é o Pedro Vicente Ferreira. Também a gente vai bater um papo com ele aqui, que ele vai é, nos falar das dificuldades, dos problemas enfrentados atualmente. né? Passaram um longo tempo de... De tranquilidade, mas sempre tem umas provações na vida de todo ser humano, né? Sim, sim. Então vamos lá, vamos falar aqui com o dono daqui, né? Que é... já mora aqui há muitos anos. Quem começou por aqui foi o filho dele. Ele vai nos contar um pouco dessa trajetória, dessa história aqui no sítio São Francisco desde 1993. Seu Valdeno, é... conte-nos aí um pouco da história do seu sítio, a sua história aqui. Como foi para chegar aqui, em que ano. Como é que foi essa, essa lida nessa terra aqui é, e essa região, como é que chama para essa região aqui primeiro? Qual é o nome dessa região aqui, é gravata, alguma é, coisa aqui assim? Aqui é o gravata, aqui é o gravata. É conhecida como a região do gravato, é, né? É, região do gravata. É, já morou mais pessoas aqui nessa, nessa área, já teve mais propriedades no passado? Já, já teve mais pessoas. Hoje está os remanescentes aqui, o senhor faz parte desse remanescente. O senhor está morando aqui nessa área desde quando? Desde que ano? Eu estou desde 93, porque eu cheguei para cá, trabalhei três anos sem ter o documento da terra. Mas depois de três anos veio o Inca e me deu, me deu essa área. E a gente vem trabalhando de lá para cá toda a vida nesse terreno aqui. né? Então a gente está com, se dizer, tá habilitado e só a gente vive daqui. De que a gente vive daqui eu Posso dizer que sou dono, porque tem um documento e o Inca me deu. Agora tem muitas dificuldades porque tem algumas pessoas que sempre que ser mais porceiro, né? Mas não pode, porque quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Só era eu e os outros vizinhos mais velhos, que era Raimundão, o Jorge, o Nestor. Aí pra baixo, o seu... que era aquele de Nelson, que hum. mora aí pra baixo. E aqui pra cima... Só tinha mesmo o Ceará Araújo, que foi um que já faleceu, que é vizinho aí, mas aí já passou para outros, já hoje, já hoje é de outros donos, mas é vizinho. Uhum. E aí nós estamos aqui nessa área, mas é sempre enfrentando dificuldades, que é depois que a gente tomou posse e pegou os documentos, aí o... apareceu gente dizendo que era dono da área sem ser. Nunca apresentaram documento nunca fizeram benefício coisa nenhuma, mas a gente está aqui há mais de, tr... de 25 anos, há 30 anos que a gente trabalha aqui, né? Agora que a gente pegou o documento de, de 97 para cá, tem o documento dessa terra. É, seu novo quer dizer que essa estrutura aqui, olha, estou mostrando aqui a, a parede já de tijolo, essa parte de cima aqui a gente vê que a madeira já é bem antiga mesmo, né? É. Quantos anos tem essa parte de cima aí? O senhor tem mais de 10 anos que a gente fez construir isso aí. E aqui sempre os barracos que a gente faz é 10 anos e já tem que reformar. Já fiz quatro barracos com esse. Quatro? Barraco com esse aqui, agora esse aqui a gente tá querendo, tá reformando, botando tijolo, a gente fazer para cima, mas e com outra armação que aguente muito anos né? Porque os barraquinhos que eu fiz já caiu tudo, era de madeira, uhum. é, os outros barracos anteriores já se acabou, esse aqui já é o quarto que a gente tá formando aqui dentro dessa área. Tá o ok, que, seu Rodeno? Cheguei aqui comigo aqui na porta da sua casa, aqui do seu terreno. Essas árvores aqui, seu Valdemar, essas daqui foram as primeiras que foram plantadas aqui. Foi. Esse cupô aí parece que ele já tem mais de 20 anos. É, ele já tem mais de 20 anos. Esse aí é, é cupu os primeiros que eu plantei. Foi uma rocinha que eu fiz aí com o ordo do Inca. E a gente foi e fez essa rocinha. Quando o Inca veio já estava com 3 anos, já tinha a ave botando aí. Essa mangueira aqui? Essa mangueira é do mesmo tempo desse cupuzeiro. Está com uns 25, 30 anos que ela foi plantada. Então, é, dá para a gente perceber aqui nessa reportagem que essa propriedade ela já, é, já é bem antiga, porque tem plantas aqui já... Para estar tá nesse porte aqui, olha, eu já, já fui um pouquinho agricultor junto com o meu padrasto, já trabalhei muito aí pelas juquiras dessa região aqui do Porto Grande. Um, um cupu estar tá nesse porte, nessa altura aqui, meu amigo, é mais, no mínimo, duas décadas, viu? Uma mangueira daquela dali, ó. Essa aqui que vocês estão vendo, é, olha é. o tronco dela ali, é no mínimo aí uns 20, 25 anos mesmo é, para estar tá nesse porte aí. Então, seu Valdeno, quer dizer que agora o senhor está enfrentando essa dificuldade, mas o senhor já foi na justiça para ver o que, que eles falaram e já deram alguma resposta positiva para o senhor com relação a essa, esse litígio aí? Oh, a gente foi na justiça, mas por hora a justiça ainda está ainda para resolver algum causa, ainda, que a gente não sabe o que, que eles vão resolver. Aí a gente tá esperando a decisão da justiça, fazer a justiça reta, como é de ser, né? Porque quem tem o direito são os pulseiros velhos e antigos, né? Uhum. Não é uns que chegaram ontem, aí quero tomar a posse sem ele nunca ter feito um nada dentro da área que eles querem ser pulseiros Sem ter documento e sem ter nada dentro dessa área. A área é nossa porque o documento a gente tem. E é pulseiro há mais de 20 anos, a gente tem o direito de ser até campeão... Porque a terra foi feita para nós todos trabalhar, mas aqui eu não queria que fossem outras pessoas que são da minha família, né? Tá certo, seu Valdino. Agora eu vou falar um pouco aqui com o seu filho. Vamos nos dirigir aqui, com a sua licença, falar aqui com Pedro Vicente Ferreira. O Pedro vai nos contar um detalhe aqui, que quando é, começou aqui foi o, o teu irmão, né? Início, o mais velho. Porque logo no início, né? Eu era de menor. Aí no qual o INCRA cedeu posse que era com o meu irmão, Francisco Vicente Ferreira. E no qual ele é muito conhecido aqui no Porto Grande. Francisco Vicente Ferreira ele faleceu em de Carro, mas no qual a propriedade estava o nome dele. A então quando ele faleceu, né? O papai tratou de ir passando por meu nome, né? Aí a gente no qual a gente vem trabalhando, tentando buscar trabalhar direitinho e, e conseguir a documentação, né? Mas a gente sabe que poucos agricultores aqui no nosso chamapá têm documento definitivo de terreno. Poucos têm. Aí então, ou seja, agora. Vararam um pessoal de fora dizendo que é dono de toda a área Já pensou, ver uma ordem de despecho para gente Sendo que a gente tem mais de 25 na área ver uma ordem de despecho para gente Graças a Deus, gente é, Vocês conseguiram, estava conversando com o teu pai Com relação assim, é, já foi levado ao conhecimento da justiça Eles já estão dando os primeiros encaminhamentos lá Judiciais com relação a essa terra Sim, sim, sim, a gente né, deu uma entrada na defensoria pública E no qual eles estão tomando a providência, né que a gente tem muito tempo já na área, a gente sobrevive daqui, que no qual a gente fornece o PA, né? a gente trabalha para sobreviver daqui da terra. Então, ou seja, a gente precisa dessa área para manter a nossa família. Né? E olha, é bom saber que vocês fornecem produtos para o PA. E isso vocês, é, também é bom vocês declararem lá numa, numa uma justificativa, né? É, na defesa né, de vocês, de que vocês já... Fornecem para o PA, já tem produto já é, nesse mercado aqui de Porto Grande. E isso já é uma... uma é, é algo que dá um, um reforço maior para vocês, né? É, é, o cadastro do banco, do o cadastro do aí mandou o pessoal fazer o manejo. Aí vieram o tempo do banco, fez um manejo para ele aí. Ah, tá. Então, ele olha, já passou dinheiro, pelo, tem, banco, é, é, é, pelo banco, tudo aprovado pelo banco e tudo, né? Banco poder porque se não tivesse esse documento, se não tivesse documento da terra, não, o banco ele não trabalha assim. Não, tem que ter o banco, o alguma, alguma prova, né? Sim, sim. É, esse sim. documento tá no teu nome já há quanto, há quanto tempo? primeiro Foi quanto tempo no nome do teu irmão e, e agora há quanto tempo no seu? Na verdade, eu, porque fica mudança, né? Quando mudou as terras de para pro, pro IMAP, eu fiz requerimento para passar pro meu nome. Aí no qual é, é protocolo, né? Ah, gerou um protocolo aqui do INCRA, aí, ou seja, logo eu como irmão, né? E sendo filho do seu vaidor, Cid Ferreira, eu poderia já dar seguimento, né? Uhum. Um, seguindo uma ordem, né? Do INCRA pro, pro IMAP. Aí eu fui no IMAP e já tenho um documento procurado olha há Anos. Mas, ou seja, nunca foi finalizado para passar pro meu nome. Mas a gente tem vários documentos no qual, como o papai falou, esse um de, do projeto de manejo, a gente tem pelo banco do Amazonas, no qual a gente até fez um projetozinho agora, né? O, o Antônio, que é o técnico responsável, veio visitar, e gente disse, poxa, vocês tem uma área boa, cara, vocês têm uma área de fazer o projeto de manejo, sair muito ótimo aí, e no qual ele cedeu pra gente, entendeu? Então, a gente tem várias documentações, por exemplo, o K, a gente tem um K, a gente tem vários documentos anexos. É, agora eu quero dar uma volta aí no, no terreno pra você me mostrar um pouco a propriedade, eu filmar mais aí o plantio né, que vocês têm, as árvores, o né, plantio permanente, e dar uma olhada nessa área também, se for perto, né, para a gente mostrar é, o trabalho que vocês têm aqui, que já é de mais de duas décadas trabalhando, e agora é, o Francisco e o seu Valdeno estão enfrentando essa, essa adversidade. O que, que vocês querem aproveitar nesse momento, que a gente vai jogar essa, essa entrevista na mídia, o que, que vocês querem pedir para as pessoas que, que estão né, no, no, no lugar de poder hoje é, São as autoridades né, do nosso município O que, é que vocês querem pedir nesse momento para eles? Qual é a mensagem que vocês mandam para eles? É pedindo que a justiça seja feita Que dá direito a é quem tem direito, né? Tá certo, então esse é o clamor é, do Francisco é, E também do seu Valdenor Que já moram aqui, trabalham nessa área, nessa terra Há mais de duas décadas e meia Adson de Almeida para as redes sociais Direto aqui do sítio São Francisco Para chegar aqui o acesso é pela Rodovia Perimetral Norte Logo quem entra aqui em Porto Grande E olha aqui meus amigos, mais uma demonstração e uma prova De que esse povo mora há mais de duas décadas e meia aqui. Olha essa imensa mangueira aqui olha. Para ela chegar a essa altura, esse porte ela, no mínimo, né Uma, uma mangueira tem que, pra estar tá num porte desse É 20 anos aí Eu faço, as meninas gostam Olha, para você que nunca viu um pé de cacau nativo Esse aqui é um ó. O Francisco O seu o Valdenor, o Valdenor tá mostrando aqui pra gente ó. Tá? Olha aí, ó As esse frutas aí, planta, aí, eu plantei, aí ele... Olha como tá bonito aí ó. Eu tirei os cacau grande e fiz a a polpa está lá o pessoal tomando chocolate. Tá e certo. plantei, plantado. E um, pranteio, prantado, que um, um de... bichinho desse para estar nesse posto também, olha. Isso daí é. foi logo que o senhor chegou aqui, né? Foi. Olha, essa área aqui toda já tem mais de duas décadas e meia. Essa área aqui com essas... É, plantio permanente. É. Feito aqui pelo... O seu Valdeno aqui. Vamos lá na casa de varinha? Vamos. Era muito passado, porque... Olha gente, aqui é a casa de farinha, né? E bem antiga também aqui é a casa de farinha. Então são mais de décadas aqui, ó. Olha o maquinário aí. Aqui é da. da para tirar aí o caldo de cana, a garapa, tem vários nomes aí. Isso aqui o rela a mandioca aqui e a cana aqui. Aí ah, o, é, o catituzinho monta aí, é, né? É, Aqui é só um fio de mandioca esse banco. Aí o relo já tá, roladorzinho aqui é só para Tá certo. E eu quebro mandioca e moicana tudo de uma vez só. Olha só. É, porque <risos> essa correia roda para cá. Ó. E essa outra roda para lá, aí quebra a mandioca lá e moicana aqui. Tá certo, seu é, E aí é, tem a, a prensazinha aí que eu sempre... Ali a prensa, aqui o forno, olha o forno aí. Já fez muita farinha aqui, né, Sr. Valdemar? muita farinha. Aí a, a, a cana, o plantio de cana aqui pertinho. Foi uma, um, um projeto feito na época da pandemia, não sabia, né? E começaram a fazer o, o projeto, aí a cana estava aí no... Muita cana plantada, só que a pandemia veio e atrapalhou esse projeto. Atrapalhou, mas eu sempre plantando e estou com ele levantando para ver se eu faço, derrotar de novo para eu mesmo fazer a rapadura aqui. Tá certo. Fazer a rapadura. Tem toda a preparação aí de fazer a rapadura. Eu tenho um engenho grande tocado a boi que está lá no setilho. Eu vou trazer para cá porque lá está parado. Ah, tá certo. Aqui não para. Olha aqui, o seu Valdenor, ele tem 81 anos e olha a saúde dele aí. Trabalha aqui na roça, capinando, plantando, né? Olha, isso aqui foi que é como inserido no projeto da cacau. Olha aí. aí. É no projeto de cacau. E para ser inserido no projeto de cacau, Vamos né, passar. tinha que, que comprovar, né, a, a, a questão do terreno, o tempo sim, sim. que é estava aí. no terreno. E olha, o governo se, o é, concedeu aqui bem. as mudas de cacau, que é um projeto do governo, né, é, Para estar tá investindo pesado agora no cacau E dando incentivo ao produtor Sim. rural a, a fazer esse produtivo Inclusive eu, eu fiz uma reportagem lá Com o pessoal da Arte TV, do SBT Lá no Matapi com Mário Ele está investindo debaixo da, da floresta ele tá plantando o cacau. Sim, sim, o projeto é esse. Né? Primeiro plantar a mandioca, né? Até para dar é sombra, escorra do cacau. Ah, depois vai inserir inserir o cacau. Porque ele vai plantar aqui, vai aí plantar noutas áreas que, que tem aí já de sombra. Plantar e Deus se eles quiserem encerrar, a gente vamos estar tá, tá plantando aí o cacau aí. E só aguardar para balançar a rede de barra do cacau se Tá se certo E o piquear, que eu tenho piquei... Olha, nós estamos aqui agora chegando no sítio Fé em Deus. Veja aqui essa, essa mangueira aqui. Essa mangueira aqui também tem mais de. Duas décadas e meia já plantada, a gente vê que tem muita açaí. Já há um, um, um certo manejo aqui de açaí, uma área grande aqui de plantio de açaí, viu? O sítio, Não, fé, em Deus. fé em Deus. Vamos lá então, vamos visitar lá. Olha, eu estou aqui ainda no sítio do seu Valdenor, é, também aqui com. Pedro Vicente, né, que é o filho que estão aqui nessa área o terreno deles vem desde lá essa área aqui essa área deles vai até ali beirando o plantio de soja lá então, segundo o seu Vicente e segundo o seu Valdenor ele... Respeitaram esse limite aqui durante três anos Aí passou os três anos Eles meteram a máquina aqui Segundo relato aqui Do nosso amigo Pedro Vicente E segundo relato aqui Do nosso amigo Que é o proprietário, né, o seu Valdenor Vicente aí Ele está dividindo aqui tudo Para os filhos Está com 81 anos aí Mas é guerreiro, trabalhando aqui E essa área aqui é, é a melhor área que eles têm para fazer o plantio, né? para plantar a macaxeira, a mandioca, até porque eles é, também trabalham pelo PAA, que fornece para o PAA. E a gente vai mostrar aqui, deixa eu ir lá com o seu, seu Valdenor. então essa área aqui toda dele foi aradada. Por essa empresa, né? E aí eles foram na justiça na defensoria pública Aí o promotor mandou suspender aqui o trabalho Por isso os homens pararam Só fizeram aradar Se não tivesse ido lá já tava plantado Já tinha plantio aqui da empresa nessa área E aí eles estão nesse litígio Na justiça, na batalha Depois de estarem aqui a... Há 25 anos, há duas décadas e meia Trabalhando, se sustentando, morando aqui nesse sítio Já desde 1993 Com o filho dele Depois ele, o seu Valdeno Vicente E olha, com 81 anos aí ele tem essa... é um atleta aí, viu? Camarada tem que ter ener... energia aqui para Pra andar com ele, senão não dá conta do recado. Quando o molecão que de trabalhar aí, acabou com um o fogo um forte aí. Não, não aguento o batido do velho. Mas rapaz, tu é tudo. não aguento ficar com o trabalhando então eu trabalhava um quarto do que eu trabalhava. Um quarto da força que eu tinha. É que eu tô agora tendo três quartos perdidos. Eu tô com um quarto da força que eu tinha. E tu não aguenta? Eu acho que fernando, porque... Eu não vou cara Esse se o Valdino né? agora já, com a idade que o senhor está, já deveria estar tá se preparando para se aposentar com o trabalho dessa, dessa terra aqui, ah, o senhor está tendo essa dor de cabeça, né? Passou 25 pois anos é. sem ter essa dor de cabeça, agora vem essa situação, né? Pois é, isso que a gente tem. A gente adoeceu, não pode ficar mais aí, que ela é mal A menina minha, a minha filha que é a mulher do Rio, ela não aguenta mais nada, enquanto né? está caindo lá pela onde ela vai, a reclamação, ela tem um negócio que ataca nela, tudo nervoso. A minha Aí ah, essa entrar. situação aqui só faz piorar, né? O nervoso, eu mesmo, né? tira eu a que... tranquilidade da família, né, seu Rodrigo? Tira, a gente fica assim, assim, sem... ter ânimo para nada, fica vendo acontecer qualquer coisa com a gente. Assim. E é isso gente, o seu ordenou que ele espera que a justiça seja feita Que a reintegração de posse seja dada para ele A empresa chegou há pouco tempo E quer esse pedaço de terra dele aqui para plantar soja Sendo que é eles são proprietários dessa área aqui Pois é, eu que eu de acordo que eles já, Eu disse mesmo para eles, eles têm muita terra Eles têm 1.800 aqui para milharal melhorar o lá. Mas aí eles querem essa pontinha aqui, e é só comigo, porque aí, daquela mata para lá é do Raimundão, finado Raimundão, ele morreu nessa crise, dessa pandemia, o Raimundão morreu, mas estava um cunhado dele. Aí já para aquela outra mata de lá, já é do, do Jorge, que é um rico que mora em Macapá. A outra parte de lá já é do Paulo, que comprou do Nestor. Uhum. Esse você conheceu o Nestor, Nestor era o irmão do Roubão. É isso, conheço, conheci. E aí, para baixo tem ainda de Nelson, tem muitos outros moradores aí para baixo. Agora, do lado do Breu, que fica para lá, um, um guarapé que chama Breu. Eu estou aqui com o seu Valdenor Vicente Ferreira. Ele que é o dono, ele com o Pedro Vicente, seu filho, são os donos dessa área aqui já há 25 anos, há mais de duas décadas e meia. Ele vai nos falar aqui agora dessa situação, né? Que a empresa é, essa empresa veio e derrubou a cerca dele, derrubou o plantio. Qual era o plantio que o senhor tinha aqui, seu seu Valdenor? Macaxeira, açaí, cupuaçu e cana. Foi derrubado, é, foi derrubado tudinho derrubado pelas máquinas tudo da empresa. E a cerca onde ficava a cerca? A, cerca era a ponte aqui, mesmo, aqui. Nesse milho. a ponte aqui pra gente, é, aqui mesmo a beirando aqui o milho, então ficava a cerca. De acerca de arame farpado do seu terreno né, que... toda essa propriedade já há mais de 25 anos né. A gente tava comandando isso aqui, trabalhando e agora chega esse pessoal e quer tomar coisa sem ter documento e sem a gente dar liberdade para eles entrarem, mesmo num palmo de